Abdômen perfeito se você estiver. Xixi. Chegou, Genesis stars. A inovável missão que transforma qualquer lugar em são. <risos> Numa academia 24 horas no inferno. <risos> <risos> Genes Gen transformar seu corpo <risos> em atividade perfeita. Transformar cada parte do de resistência Permitem resistência. Holy shit. E você recebe este para explicar direitinho que benefícios o Premium On. Premium, premium On. Está aqui com a gente o fisioterapeuta Rodrigo Fago. Obrigada por ter vindo, Rodrigo. pergunta então? Eu tenho muita dor na indicado esse produto Costa para mim. Em cima dessa pergunta, em que casos esses estímulos são indicados? Dor muscular, nada mais é que dor muscular. Tem mais uma pergunta. Ah, já, já. E aí? E aí? É natural. Geralmente quando termino o futebol, eu chegam com as dores no couro, na couro, na paixão, na... na na posterior da bosta. E aí? Stars. Agora você já sabe. Tá com dor?